E aí clã Chaldão, aqui de novo, hoje a gente está voltando com The Messenger Metroidvania é sensacional para PC e consoles A gente está fazendo a série completa, um pouco atrasado E vamos lá fazer mais uma área hoje A gente começa as escarpas escaldantes é, A gente está fazendo um pouco na correria, estamos na parte... Ainda vamos dizer assim... É... A área é, é nossa <risos> linear do jogo, isso é uma área linear do jogo tá está falando aqui, vamos pegar um, um upgrade Melhorar a nossa mobilidade Muito bem, a gente pegou esse upgrade que nos permite agarrar aí as coisas Vocês podem ver, a gente está com o diabinho do nosso lado significa que a gente morreu. Saiu um pouco mais difícil do que as anteriores. Esse bicho de pedra que eu acho bastante complicadinho. usamos aí da nossa mobilidade o que a gente está fazendo de vamos fazer assim de mais completa é pegando todos as lanternas E a gente fica mais forte né com os upgrades necessários fica mais forte Legal com essa, esse negócio que a gente está usando, esse negócio aqui, o gancho, não precisa ser muito perfeccionista não viu, ele funciona mais ou menos, a gente precisa acertar certinho. Vou aqui Deixar aquele para outro dia. Rapaz, <risos> se a gente desceu tudo isso ele vai voltar, viu? Aqui tem a primeira aparição desta coisa terrível, de bicho infernal. interessante, um negócio que aparentemente não tem sentido nenhum, deu tudo certo, tem várias entradas, você jogou Demasor aqui, tem várias entradas que não dá para ser feito nada no começo. também gosto que se você pode cair nos espinhos, só dá dano, você não morre instantaneamente. Em algumas áreas você até cai para a área anterior. Ó! Oh, Parcou! Vamos no espinho, mas uma situação diferente. Tivemos sorte do bicho da HP pra gente. Não precisava de entrada, a gente não tem muito crédito. E só vamos. Por algum motivo deu tudo certo. Mas dando tudo errado. Eu acho que a gente já está se aproximando da área. Final. Ah! É ruim ter que cair e derrotar os inimigos tudo de novo. acontece às vezes dá essa esse pânico Estou apertando botões aleatórios Mas eu confesso que a primeira vez que eu joguei isso aqui era muito mais difícil esse controle. Espanava muito mais rápido. Vamos pro então, chefe. o chefe é engraçado. Esses dois irmã irmãos. Um só treina na perna e um outro só treina na braça. Outro dia, outro ensopado de fogo. No fogo. É isso aí. Viveram nas montanhas é demais, mas sinto falta de, uns, de ver uns aventureiros passando. Com certeza. Você lembra dos humanos? É claro que sim, eles eram quase tão interessantes quando o pronúncio óbvio. Ah, olha, uma, mano. Mas quem diria? E Se liga nesse carinha aí. Caraca, Tesco Aquele cara do pergaminho. Carinha, você é o portador? não seja estúpido, Tesco Todo mundo sabe que é o corredor. <risos> você tá confundido, João? com certeza é um enviado. Não, você que tá enganado, Tesco Na verdade é o emissário. <risos> É o transportador, não, é o porta passagens, porta mensagem. A gente Tem que atender. atendendo. As costas é o ideal. As costas esse não resolve Vou Cuidado com o ataque de toalhinha Ataque de canga Não tem problema tomar dano, não dá nada Não concluímos Não concluímos Evito o um ataque de canga Feito derrotados irmãos <risos> Caramba, o carteiro sabe mesmo como brigar constatação para os Tescos. A gente gosta de você, carinha. O que você acha, Gigant? Ele deve precisar chegar ao topo da nossa montanha. Parece que sim, Tescos. Eu digo para a gente ajudar. Concordo, Gigan, Vamos lá. Valeu pelo exercício, carinha. Não se mexa. Isso pode doer um pouco. Peraí aí, o quê? Preparar a apontar, vai. <risos> Bom, agora eu tô com fome. Vamos lanchar, Gigan. Eu discordo, nós prometemos não comer até que a nossa flor de poder estivesse pronta para de ser posta na panela. Lembre-se disso, flor de poder. Eles falam mais um pouquinho. É isso aí, ficamos com minerada. isso aí, feito mais uma área. A gente vai encerrar o vídeo por aqui. A gente já está chegando à parte linear deste jogo, no fim, né? Desta parte linear. É isso aí, gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, nos nossos vídeos, a gente joga jogos de Metroidvania e recomendações. Estamos fazendo a gameplay completa do The Message aí, um pouco atrasada. Mas é isso aí, deixa o comentário, a gente sempre gostar de responder e fica assim. Até o próximo vídeo, e amizade.